Queres que eu faça algo, Senhor? O que queres que eu faça? Como queres que eu faça? Quando queres que eu o faça? Bendito seja esse Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo. Eu gostaria de meditar, ou melhor dizendo, eu quero meditar em um texto que encontra-se no livro de Eclesiastes, o capítulo 11, a partir do primeiro versículo. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Reparte com sete e ainda até com oito. Quem não sabes qual mal, que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens, Nunca cegará. Ainda no domingo, voltando do culto, uma mensagem até bem profunda, e de certa forma trouxe alento para a minha alma. E eu glorifico a Deus pelas palavras que têm reconfortado meu coração, alimentado o meu espírito. Mas antes de ouvir a mensagem. O pastor agradeceu porque as pessoas já haviam conseguido chegar a uma determinada quantidade de seguidores no YouTube. E eu parei para refletir sobre sobre isso, porque eu também tenho um vídeo, um canal no YouTube. Eu também trabalho com mídia, só que eu ainda me, eu sei que meu o número de seguidores, o poderia dizer que é algo exíguo, bem pequeno. Eu, inclusive, já pensei até em parar de mexer com esse tipo de trabalho. Às vezes eu fico pensando que eu esteja sendo tolo. Mas Deus tem falado ao meu coração e, de certa forma, as palavras ditas pelo líder da minha igreja, que é um homem probro, um homem idôneo, um homem responsável. O que importa é a motivação. E a motivação do líder da minha igreja, que é uma igreja abençoadíssima, não é outra senão o propósito de levar a mensagem. Ele sempre gosta de usar muito essa palavra exponencial. E realmente a mensagem é uma mensagem que, como eu gostaria, tem tantas seitas, tem tantas igrejas, até mesmo no meio protestante, com tantas heresias, e como eu peço, como eu clamo a Deus para que os tentáculos da minha igreja se estendam por toda essa nação e que saibam o mundo afora, aliás, este é o desejo dele. Esta é a motivação que o leva a agradecer por ter alcançado uma determinada quantidade de seguidores. Então eu volto-me para mim como quem olha no espelho e penso em mim. Porque quando eu pensei, eu estava desesperado, disposto a desistir, de mexer com esse tipo de vídeo, com esses vídeos que eu costumo gravar. É, por incrível que pareça, coincidentemente, uma pessoa, uma moça, mandou uma mensagem para mim agradecendo, porque ela estava com o coração muito angustiada, desistindo de tudo, mas as mensagens que eu faço, às vezes com um poema, às vezes uma crônica ou coisa semelhante, alcançou o coração dela e ela me agradeceu. Ah, então eu entendi que não se trata de quantidade, mas de qualidade, e principalmente de motivação. Por isso eu parei para meditar sobre isso, e comecei fazendo algumas perguntas que são retóricas. Quando perguntei a Deus se Ele queria que eu fizesse, porque foi essa pergunta que eu fiz a Deus. Como Ele queria que eu fizesse e quando? Porque tem um texto aqui no livro de Romanos, no capítulo 14, versículo 8, que testifica-se o seguinte. Se vivemos, para Cristo vivemos. Se morremos, para Cristo morremos. Quer vivamos ou morramos, somos de Cristo. Glória a Deus pela motivação da igreja. E, ironicamente, parece até meio estranho, egocêntrico, egoísta, não sei dizer o adjetivo certo. Mas quando o pastor falava, eu pensei comigo e, ironicamente, eu digo, porque eu não deixo de ter a razão. Porque se essa fosse a vontade de Deus, eu, com uns um vídeos chifrindo, digamos assim, não de tão boa qualidade, porque eu reconheço que estou diante de um celular sem uma iluminação certa, nem tampouco tenho os olhos azuis e os cabelos loiros, eu sempre ironizo que eu faço vídeo, não é para mostrar meus olhos azuis e nem meus cabelos loiros. Mas a grande realidade é que ainda com uma qualidade tão ínfima, digamos assim, esse trabalho meu sendo da vontade de Deus pode alcançar de forma muito mais profunda, se isso for a vontade dele. O importante é que a mensagem que nós venhamos a levar, seja pela internet, seja aquele que está na esquina, porque certa feita, eu, hipocritamente, intimamente, subjetivamente, estava dentro de um vagão de um metrô e, de repente, me chegou alguém, um jovem, para falar e falava de forma intermitente sobre Jesus Cristo. Alguns zombavam, outros olhavam com indignação, causando repulsa e eu fiquei meio constrangido, como se eu fosse melhor do que qualquer coisa e, ao mesmo tempo, depois que fiquei constrangido, fiquei super envergonhado E por que fiquei super envergonhado? Porque alguém, além dos que zombavam, alguém dos que não se sentiam satisfeito estava ouvindo. Era uma senhora. E uma lágrima escorreu dos olhos da senhora. E este é o propósito de Deus, para que possamos, através das mensagens que Ele deixou, seja num vagão, seja numa praça, como nós vimos muitas vezes aqui na minha cidade, Belo horizonte, a Praça 7, onde as pessoas ministram na Praça 7 a palavra de Deus. Não importa, o importante é que o seu evangelho seja pregado. Como diz Paulo em suas cartas, uns pregam por porfia, outros pregam por vanglória, outros pregam de boa fé, mas não importa. Não importa é que o Evangelho seja pregado e que almas sejam alcançadas. E, acima de tudo, eu imploro a Deus, ainda que eu, no vídeo que eu fiz há algum tempo, eu disse que eu não sou um astrônomo, não é necessário que eu seja um astrônomo para que eu possa compreender que o Sol não passa de uma estrela. Que não é necessário que eu seja, por exemplo,. Um oncologista, para que eu saiba, é que a célula, o câncer, nada mais é do que o crescimento irregular de uma célula. Que não é necessário que eu seja um teólogo para que eu entenda do que está escrito aqui nas Sagradas Escrituras. Ainda que eu não tenha o um entendimento sobre o grego, o hebraico e tantas outras coisas. O importante é eu ser subserviente, sem derivar-me para a esquerda ou para a direita. Não importa que eu não tenha feito um curso profundo, bem que eu gostaria de fazê-lo, ser um exegeuta meu teólogo, com o único propósito de manter, não passar uma visão, mas sim aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu admiro muito quando eu estou na igreja e eu vejo como a profundidade, a responsabilidade e a é que a mensagem chega ao meu coração, o que me tem edificado tanto em tão pouco tempo isso, por si, já é o suficiente para eu ter uma sede profunda de meditar nas Sagradas Escrituras, colher em bons livros, em bons, em bons ensinamentos, para que eu possa promulgar o Evangelho com a transparência a relevância que ele deve ter, sem heresias, sem engordos, sem anátemas, enfim. Mas, principalmente, prioritariamente, levar o Evangelho às almas que estão cativas, se eu terei milhões de seguidores no YouTube, no Instagram, eu não sei. O importante é que eu leve a mensagem. E Deus incumbirá para que essa mensagem alcance as pessoas que Ele tem, para que sejam alcançadas. Bendito seja o nome desse Deus maravilhoso, cujo nome é Jesus Cristo.